E aí, gente profunda, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal da Fito Energética, um canal de gente verde, de gente que gosta da energia das plantas. E hoje eu tô aqui pra te falar de duas plantas que você deve deixar ao seu lado quando você for meditar, porque ela vai te levar pra lugares incríveis da sua mente que você nem conhecia. Então fica comigo que você já vai descobrir qual é. Solta a vinheta, pessoal! Muitas pessoas veem a meditação como ah, uma coisa de gente doidona, coisa de bicho grilo. Mas, nos últimos anos, principalmente, se tem comprovações científicas. A academia se rendeu à meditação que a meditação ajuda a organizar os pensamentos. A meditação é como se fosse um guarda de trânsito dentro da loucura que é o tráfego de pensamentos da nossa mente. Então, vamos supor que tem duas avenidas muito movimentadas, sem semáforo, sem guarda, sem nada. O trânsito não anda. Porque dá um congestionamento. Assim acontece dentro da sua cabeça com congestionamento de pensamentos e de ideias. A meditação te leva para um estado onde esses pensamentos, os sentimentos e até as emoções que você tem começam a se organizar para fluir de uma forma mais perfeita dentro de você. Com isso você se acalma, você se acalmando, a sua pressão arterial fica normal, os seus batimentos cardíacos é, vão para a frequência perfeita e você começa a se tornar uma pessoa mais equilibrada e mais ponderada e principalmente uma pessoa que pensa antes de falar, uma pessoa mais tranquila, aquela pessoa que passa um ar de sabedoria. Tudo isso é feito com a meditação. Além da meditação mexer em órgãos extremamente importantes, em partes do nosso cérebro, que são extremamente importantes para dar comandos, para dar uma ordenação para o nosso corpo funcionar. Quando a gente medita, a gente aciona principalmente esse chakra aqui, a Dhyan. Né? ou ajna, ou então centro de comando, que fica bem aqui no centro das sobrancelhas. E esse chakra, esse centro de energia que a gente tem aqui, é o gerente de toda a operação do corpo. É ele que dá os comandos para todo o corpo funcionar. Então, quando você se torna uma pessoa de mente tranquila, de mente equilibrada, você consegue fazer com que tudo funcione melhor no seu corpo e, em consequência disso, você faz com que a sua vida melhore também. É, a meditação envolve muito a respiração. E atualmente, no mundo acelerado que a gente vive, no corre-corre que a gente vive, a gente esquece até de respirar profundamente, de respirar conscientemente, de prestar atenção no momento presente. Então, a meditação nos leva a tudo isso, a ter consciência do que, que eu estou vivendo agora, a ter consciência do momento presente e não ficar ansioso pelo futuro e nem se lamentando pelo passado que um dia foi bom né ficar vivendo lá no passado a gente precisa viver o agora a gente precisa estar sintonizado no agora e a meditação ajuda nisso também como diz a minha amiga Amanda Dreyer que é especialista em meditação quem não medita não pertence ao mundo real vive no mundo da ilusão e não tá conectado ao mundo real tá então eu aconselho muito que você medite, é, eu vejo a natureza né, como um estado meditativo e aqui nesse canal a gente fala muito de planta, de conexão com as plantas, então meditar junto com as plantas é se conectar ao mundo real, ao mundo da espiritualidade, ao mundo da sua consciência, da sua mente e do seu estado de espírito. Então eu trouxe duas sugestões de plantas para você colocar assim, numa garrafa com água perto de você quando você for meditar ou então como é o meu caso eu tenho manjericão plantado no meu jardim e tenho jasmim plantado no meu jardim essas plantas que eu trouxe aqui foram, foi só para ilustrar o vídeo para você entender então aqui eu tenho um galho de jasmim se tivesse a flor do jasmim seria melhor porque a flor tem mais energia vital mas os meus não floresceram ainda né eles faltam um mês mais ou menos para florescer e o manjericão aqui tá com florzinha. Então eu peguei uma parte do manjericão que tá com flor, tá? Aí você vai escolher ou você vai fazer com o jasmim ou você vai fazer com o manjericão. Qual opção que você tiver. E você vai deixar essa garrafa perto enquanto você medita, OK? Vamos lá, então vamos ver o que o jasmim faz. O jasmim é uma planta muito especial e muito espiritual acessa esferas muito sutis e olha a função do jasmim. gera pureza nos pensamentos purifica as emoções e as inferioridades esse é um vegetal que tem a propriedade de trazer o aspectos do divino para tudo se você quer um toque da pureza e perfeição divina e angelical essa é a função do jasmim. indicado contra vícios como cigarro álcool drogas e jogos purifica e desintoxica o organismo. É um repelente contra invasões obsessivas em geral. Então, o jasmim é um grande purificador da mente, da alma, do corpo e do ambiente também. Por isso que é muito bom ter ele por perto quando você for meditar. Então você coloca a sua garrafinha de água lá com o jasmim e medita. Se você tem em um casa plantado, como é o meu caso, você pode ir meditar lá no pé de jasmim. Aí você coloca um banquinho lá na rua, perto de onde ele está e faz sua meditação lá com ele. E o manjericão é a mesma coisa, você pode ir lá no pé. Nesse caso aqui eu colhi para trazer aqui para o vídeo, mas você pode fazer no pé, porque daí você não precisa nem colher, ok? Vamos ver o que o manjericão faz então. O manjericão abre a consciência para enxergar o que está errado. Então, se você quer fazer uma meditação para ter uma revelação, para ter uma resposta, o manjericão vai te ajudar. Ele estimula a busca da verdade a qualquer preço e abençoa as escolhas e decisões irradiando energia mental. Então, o manjericão ele ajuda a organizar os pensamentos e organizar a energia da sua mente, além de lhe trazer mais criatividade e bons pensamentos também. Bem, uh, esse vídeo né, com essa dica para meditar perto de uma planta poderosa foi só uma pequena dica daquilo que a fitoenergética é. A fitoenergética é muito, muito mais do que isso. E a gente vai fazer o curso online e 100% gratuito Alquimista das Ervas e eu quero te convidar para participar comigo, para participar com o Bruno Jimenez desse curso. Vai ser muito esclarecedor, você vai aprender muito sobre a energia das plantas, sobre como as plantas funcionam e como que você pode fazer para colocá-las na sua vida, tá bom? Então a gente está te esperando no curso Alquimista das Ervas. Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo. Para se inscrever no curso é só clicar aqui embaixo na descrição, onde vai estar o link, e se você quiser entrar no nosso canal do Telegram para saber todas as novidades da fita energética, clica aqui embaixo também na descrição do vídeo que tem o link para entrar no Telegram, tá bom? Grande beijo verde para você e muita luz!